Salve, salve, família! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer as missões de caçada a Wedler. Cola aí que eu vou deixar tudo muito bem explicadinho. Nós vamos pra ela agora, eu e meu parceiro aqui, Fernandão, que ajuda a gente nas lives aí, ajuda a gente nos vídeos. E vamos que vamos, família! Dá um salve aí, Fernandão! Cara, ele ficou sem vamos microfone. Salve, tá, meia hora depois, beleza. Aí, o importante é que ele deu salve, família. É, vamos lá, Fernandão. Caçada ao Edler. A primeira missão é em... Em farm... Beleza, vamos lá. Aí, pode puxar, pode puxar. Sabe bem, Farm. Uhum, vamos lá. Partiu a primeira missão. Deixar tudo bem explicadinho, como faz, como conclui. Vai estar tá tudo topzera pra vocês, família. Então família, nossa primeira missão fica aqui em Farm Sendo que essa é uma das missões mais difíceis que tem. Por quê? Não é toda vez que ela aparece, tem partidos que ela não vai aparecer. A missão é bem simples de se fazer, é como se fosse uma oportunista. Porém, a disputa. Puta, no início, cara, fazer essa missão agora é bem disputada, bem difícil. Nós vamos tentar fazer ela aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Mas muitos e muitos players pra cima dela. Então você tem que, cara, ir numa velocidade tremenda pra conseguir pegar isso aqui, velho. Olha o tanto de player, olha o tanto de player. Cara, é muito difícil de pegar Eu ela. Peguei, peguei, peguei. Tô vazando, tô vazando. Consegui pegar. Aqui, o esquema é conseguir pegar ela. Você conseguindo pegar ela, você vaza, porque tá bem difícil de fazer agora, pra quem quiser já upar ela. Ó, vão vazar, vão vazar, vão vazar. Peguei, peguei a missão, consegui sair, viu? Consegui, vai sair, viu? Agora é só completar. Já tô chegando. Então, vai lá, vai lá, faz ela aí, faz ela aí, que eu tô tentando sobreviver aqui, cara. Pronto. Nice, nice, nice. Vou pegar a outra ali. Tem que voltar pra pegar a outra. Tem uma tropa atirando em mim, velho. Valeu, Fernandão. São três? São, são três, é igual uma oportunista mesmo. É exatamente Meu uma Deus. oportunista. São três, cara. Dá um suador pra pegar, velho. Tá muito disputado. Isso agora, outra lá em cima, pega lá. Se não, dá um... reconhecimento aqui. de Edward Cara, cara. Vou ver se eu pego Sou uma aqui. Tá o aqui. Depois eu cara. vou fazer, Bom, tá em Sun agora. Sim, sim, sim. Nossa, nice, nice, nice. Vambora. A galera trocando Tem ali. Beleza, Mas, beleza, tô chegando aí. Vou pegar a bolsa, você termina a missão aí? Termino, termino. Nice! Missão concluída. Reconhecimento de Adler pronto, farmland, ó, galera. Aqui fica a factory. Então uma das missões é bem nessa região aqui, ó. Região de factory. Beleza? É tipo, é tipo uma missão. É tipo uma missão de recon de recon, de recon. de recon não, perdão. É tipo uma missão de. oportunista. Parece que oportunista. Você vai abrindo as caixinhas e vai dropando. Lute. É exatamente uma missão de, de de oportunista, Fernandão. Pessoal que tá assistindo aí. Cara, pra mim, é exatamente uma missão de oportunista. Atenção, o seu agrado levou um sacote, voltando para a base. É, bora tira. terminar, bora terminar. Todos os dois Minha de no velo? Até agora não veio. Ah, o cara tá bem na missão, velho. Vai deslou comigo. Cara. O cara sumiu, velho. Nice, nice. Terminamos a missão. É galera, essa missão de, de informações do Edler é realmente uma missão de reconhecimento. Nada além disso. Cara, Inteligência Fat. Então família, nossa que terceira que é e última que é missão, que é, missão que é, é em Summit. Hora. Nós vamos lá completar ela agora. Essa missão aqui é bem de boa, quase ninguém vai. Então é bem fácil de completar ela. Partiu pra ir lá completar. Terminando essa missão aqui, a gente já vai desbloquear todas as recompensas do, recon do reconhecimento. A Cipá ainda tá se esse pessoal tá indo pra lá, cara. Espero que não. Quero fazer ela logo, sem, sem muita dor de cabeça. Fazer ela o mais rápido possível. Partiu. Vou pegar o helicóptero aqui e vou ir pra lá para ir mais rápido. Não existe não. Ah, não existe porque aquele buraco no aeroporto foi.. Foi um, uma parada que os caras esqueciam, foi, foi uma missão que eles fizeram lá que acabou explodindo. Cara, aquela, aquela oh, explosão cara, bugada, pegando, aquela explosão bugada lá é, é tensa, velho. Ah, o cara vai pegar, com certeza. Tá na parte de cima, tá na parte cima, dá pra você pegar a bala, ele toca e pega. Peguei, peguei. Tem então, um cara aqui comigo. Eu vou... eu beleza, tô vazando, tô vazando. Vaza, vaza, vaza. vaza. Tô indo na missão. Sai daí, Fernando. Bro, objetivo é nice, nice, nice, nice. Deus <risos> O que foi? O que foi? Só que eu o carro na cadeira do monte de um bote. Ah, cara tá na parte de, vim de vim cima. Tá aí que ele vai Só falta eu morrer pra hélice do avião aqui. Tomei um dano. Nosso objetivo Carro onde? Ah, morri, mas levei um. Tomar uma família, eu vou terminar a missão aqui da do filme, do vídeo, eu volto para ajudar. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir a remobilização. Contrato concluído. Nice. Terminamos aqui o nosso passou? contrato. Conclu concluiu, concluiu. Então é isso família, inteligente, esse summits, desafio concluído, aqui a gente já desbloqueou lá nossos desafios, então família essas são as recompensas, por incrível que pareça não desbloquear de farmland, mas é, pode ficar tranquilo que é lá naquele local mesmo, certinho, é, o que acontece que foi o colega meu que concluiu e não eu, então acredito que eu tenho que voltar lá e concluir ela novamente, todas as outras estão aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado a vocês. Muito obrigado pela presença. Já deixe o dedão no like, mano, ajuda a compartilhar que é muito importante. Inscreva-se no canal. Valeu, falou e fui.